Olá, it's me, Taya. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer um puxinho com flat à frente. Primeiro, vou começar por dividir o cabelo em um triângulo e depois vou prender o resto do cabelo. É muito importante ter o cabelo bem desembaraçado para fazer esse penteado. Vou fazer um triângulo e quando estiver bem satisfeita com o meu triângulo vou passar o gel para o cabelo ficar mais definido, nesse vídeo meu cabelo estava meio úmido porque eu tinha feito um outro penteado e já tinha gel no cabelo, mas esse penteado pode ser feito no cabelo molhado, cabelo úmido, no cabelo uh, seco, for feito no cabelo uh, úmido ou molhado é muito importante prender o resto do cabelo para ele não encolher e ficar desembaraçado e depois na hora de fazer o puxinho, o puxinho não vai ficar assim tão perfeito Aqui estou a fazer o segundo flat twist, do mesmo jeito que eu fiz o primeiro. Os meus flat twists sempre saem definidos. acho que é porque já sei fazer isso há muito tempo, mas podes adicionar gel no comprimento do fio para deixar o flat twist mais definido. Aqui vou passar o gel porque vou fazer um puxinho. Eu estou a usar o gel da Eco Styler, o Crystal. A primeira escova que vou usar é a escova que puxa bem o cabelo e a segunda escova eu uso normalmente para os baby hairs e para deixar o cabelo mais sleek e ajuda a fazer ondas no cabelo. É muito importante desembarassar bem o cabelo e se tiveres o cabelo molhado prender porque eu não prendi o cabelo muito bem e ele não estava desembarassado em só uma direção e eu não consegui ter aquele aspecto muito, muito perfeito. Como eu disse, meu cabelo estava meio úmido, então vou refazer esse twist e vou prender para trás com um gancho e farei a mesma coisa com o twist que está à frente. Eu quero o twist para ficar um pouquinho na minha cara e gostei da forma que estava bem grande. Então, vou só fazer o twist até as pontas e depois vou prender mais para frente para ele ficar um pouquinho na minha cara. Infelizmente, todas as minhas esponjas para o cabelo ficaram em Barcelona. Então, estou a trabalhar com o que tenho e essa esponja mais pequenina, eu usei um elástico para prender o cabelo para baixo. Esse passo aqui é muito opcional, mas eu gosto de pôr essas coisas douradas no cabelo. Eu acho que fica muito bonito. Eu não faço nada muito especial nos baby hairs. Eu uso esse pente e um pouquinho de gel para fazer uma curvazinha no baby hair e farei a mesma coisa do outro lado, mais com pente, não com uma escova. E esse é o penteado final, espero que gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um comentário, subscrever, deixar um like e partilhar. Bye!